finíssimo acabamento, imóvel de luxo, tá, gente? 176 metros, tá à venda no mercado, entrou há pouco tempo e o valor dela, agora, pra você do canal, é 4 milhões. Olha só um detalhe, gente, ó, fenomenal, até meu colega tava me dizendo aqui. A abertura, tá, gente, é com o k aqui, gente, com senha e também com digital também, tá, gente? E cartão, olha que legal, <risos> A gente fechar aqui. Vamos conhecer então detalhe por detalhe dessa mansão suspensa aqui na entrada à esquerda é a sala de estar, tá gente? Com lareira a lenha, um televisor de 70 polegadas. Fica como está essa parte aqui. O piso todo do apartamento é aquecido radial, tá gente? Todo ele não é com aqueles radiador, né? Aqui lareira a lenha. Olha que fantástico isso aqui. Você viu a natureza, o charme que é esse empreendimento. Esse aqui eu é montro, Tem um nome francês. Mas é gaúcho, meu cara. <risos> gramado já vende o um endereço, né, gente? Gramado, uh, eu coloco assim, um, colocou um imóvel, colocou o um selo de gramado. Estamos falando de coisa fina, né? Rebaixamento em gesso, sanca, LED. Vamos conhecer mais detalhes. Então, a gente acabou de ver aqui a sala de estar. E agora eu quero te mostrar, então, aqui a nossa sala de jantar. Uma mesa aqui para você desfrutar com sua família naquele momento maravilhoso, aquele fundi aqui gramado sabe aquele fundi de carne sensacional quem que já comeu comenta aí você já comeu fundi de carne cara é praticamente muito bom mas hoje em dia tá quase que nem um milagre né comer um de carne. <risos> ai, ai tô brincando gente mas ó, comenta aí qual que você gosta de comer qual tempero que você mais gosta vamos ver se é igual o meu né olha só gente que bonito esses quadros aqui gente ó não faltou o preguinho ali, mas ficou bonito assim aqui ar-condicionado já prontinho instalado Ilustre aqui, estilo infinito Que mesa linda, gente, ó Bacana, né? Aqui então a nossa cozinha Nossa bancada aqui de madeira nobre Isso aqui eu acho que é garápia Vou confirmar aqui nos comentários aqui embaixo Mas vou perguntar pro dono, é né? garápia A gente tem aqui nesse espaço, só pra você ter uma ideia, tá? Tem toda a parte da cozinha Tudo aqui com granito Aqui você pode estar colocando suas plantinhas Olha que legal, ó Um espaço maravilhoso, ó Ali tem um detalhe, tá gente? Aquelas pontinhas eu já vou te mostrar. A torneira, comando. Aqui a gente tem a máquina de lavar louça. Uma ilha com fogão cooktop mais o forno, exaustor, na frente da churrasqueira. Isso é sensacional, eu vou te mostrar essa churrasqueira. Aqui uma bancada. A gente tem uma adega aqui na frente, gente, ó. Uma adega ou uma cervejeira? Vamos ver. Uma, uma cervejeira, gente, ó. Inclusive, tá com champanhe aqui especial para você quando você vier comprar esse apartamento a champanhe já vai estar tá ali beleza gente a geladeira a gente tem aqui prontinha não vai precisar você fazer nada esse apartamento é só vir meu caro o forno tá aqui olha que lindo gente ó e olha a vista que a gente tem vista liberada gente que do lado é uma casa bem pertinho do centro de gramado lembra que você tá bem pertinho do centro deixa eu te mostrar aqui a churrasqueira olha o tamanho gente olha que linda Iluminado para você, olha só gente, você já teve o prazer de estrear uma churrasqueira nunca foi usada novinha, esse prazer é para poucos, tá gente, fogão cooktop aqui, maravilhoso, para fazer aquele shark, né, essa churrasqueira tem um probleminha que eu falo com meus amigos, ela não aceita carne de segunda, ó, você pode estar tá fechando aqui, olha que bacana, acabou isolou aqui. Aqui do lado a gente tem mais um detalhe que eu quero te mostrar, tá gente? Vamos ver se eu consigo aqui ligar a luz para você. Ó, a gente tem um quarto de serviço, um banheiro de serviço, um depósito assim, né? Aqui um banheiro. E aqui a gente tem a nossa área de serviço. Uma pia, espaço para máquina, sala de máquinas tá aqui, ó, junker, boiler, tudo isso daqui, tá tudo aqui, ó. para você ficar tranquilo quanto a manutenção abertura de pvc é um empreendimento novo tá gente é sensacional e eu quero agora te mostrar a parte privativa aqui os dormitórios você vem comigo vamos lá conhecer então vem cá que eu vou te mostrar então vamos lá a ah, um detalhe tá gente aqui é uma abertura gigante com tela mosqueteira e lá na sala também é outra abertura gigante então você tem sol praticamente da manhã. Sol da manhã, sol da tarde lá e sol da manhã aqui atrás. Olha que maravilhoso isso aqui. E agora vamos lá. Ó, aqui é o timer para você aquecer o piso. ó. clica aí. Aqui à minha direita nós temos um lavabo. Lavabo para as suas visitas. Aqui à nossa esquerda nós temos o primeiro dormitório. Tá, gente? Aqui é uma suíte. Ela tá vazia que é para o proprietário escolher como ele vai fazer. tá bom gente? Então nós temos uma suíte aqui. Cara... Não tem luz aqui, é uma pena, mas sem errar. Esse dormitório aqui tem 30 metros quadrados, tranquilamente, tá? Aqui o banheiro é um pouco escuro, ó. mas eu quero te mostrar aqui os outros dormitórios. Nós temos uma suíte que tá decorada aqui, eu já vou te mostrar. Eu eu te mostrar a segunda suíte aqui ó que dá para o fundo aqui do empreendimento também piso aquecido ó tá aqui o timerzinho, aqui o banheiro dela a gente ó tá te mostrar um banheiro grande aqui a gente tem uma vista aqui para o pátio do empreendimento as aberturas são de PVC olha que legal gente olha que passa aqui é sensacional Sabia vir cantar na sua janela Eu tava ali embaixo e o Sabiá tava cantando ali ah, lindo demais Então dei ela mosqueteira abertura então por controle remoto E agora sim nós vamos conhecer Uma da sugestão da suíte Que é uma suíte que está pronta, tá gente Acabei entrando nela aqui, acessando já o banheiro dela Já com box de vidro Prontinha com granito Aqui já, gente, olha de mármore aqui, né Com cube sobre cuba. Aqui a gente tem uma cama de casal, cabeceira em LED, MDF, também é piso aquecido. E olha que legal, gente. Uma televisão, lá um homezinho para você. Aqui você tem um guarda-roupa, duas portas. Bacana, né? Esse imóvel está à venda, gente, tá? Ele tá mais de 4 milhões, mas para vocês do canal nós podemos fazer 4 milhões de reais. Estuda a parcela, estuda receber imóvel de menor valor. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu quero te agradecer de coração por ter visto esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. E fique com Deus, Ele te prospere, te dê saúde e que realize todos os desejos do seu coração. Tá bom, gente? Se você quer vir ver esse imóvel, chama um corretor aqui que ele vai te mostrar. Um abraço. Até mais.